Meu nome é André Freu, sou diretor executivo do, do Students for Libre Brasil e também atuo no Centro de Escolha do Consumidor como gerente das operações do centro é, e eu fico muito feliz de em 2020 poder anunciar a Bia como a nova associada do Centro de Escolha do Consumidor. Bia, por favor, te apresenta. Boa noite, gente. Eu sou a Bia, sou coordenadora regional do Centro-Oeste aqui pelo SFL e... Também agora a Brazilian Affairs Association do SESCO. E é muito legal estar aqui, eu sou uma apaixonada por saúde e tive a oportunidade de começar a estudar a redução de danos do tabaco como opção extremamente liberal para a gente abordar a uma escolha de vida das pessoas e ainda assim cuidar delas. Show de bola. Pessoal, para que a gente para deixar claro para vocês o modelo que vai ser seguido aqui nos próximos minutos, é, muito provavelmente a gente não vai demorar uma hora, então fiquem tranquilos que antes das 10 vocês já estarão liberados, mas é, também para o pessoal que vai nos assistir depois no YouTube para dar apenas um overview de, do que vai ser falado aqui nos próximos minutos. É, antes de mais nada, eu vou fazer uma pequena apresentação do Sesco, do trabalho da organização, não só no Brasil, mas fora daqui também. Uh, vou citar brevemente uma campanha que nós fizemos no ano passado sobre uh, o tabaco, a questão principalmente do contrabando no país, o problema que hoje o mercado enfrenta no, no Brasil. E aí a gente vai entrar em uma das soluções é, que o Brasil, como em muitas outras, outras, muitas outras áreas, ignora, soluções mais práticas e mais inteligentes de política pública. Nós vamos abordar a parte da redução de danos mesmo. Como como o Brasil como o Brasil vê isso, como outros países veem a redução de danos no, no uso do tabaco é, para finalizar, perfeito? Portanto, sem mais delongas, para fazer uma pequena apresentação do Centro de Escolha do Consumidor, é, o Consumer Choice Center é uma organização que foi fundada em 2017 fora fora do país, lá na Europa, e saiu de dentro do Students for Libre, para lidar com questões que envolvem o direito do consumidor por óbvio, o nome deixa claro isso. É... Gente, vou pedir um segundo para vocês que eu, eu volto já já, porque tá. Tô, minha, Enfim, já volto. Bia, se quiser falar rapidinho, enrolar enquanto eu finjo que eu tô aqui, pode fazer isso. Depois a gente volta do, do SESCO. Então, uh, a gente veio trazer também uma questão da, da própria política pública e como que ela é tratada no Brasil, da forma que o Préu introduziu, a gente tem uma resolução para variar da Anvisa que proíbe desde 2009 a venda de dispositivos que possam significar a redução de danos do tabaco. E, para quem não sabe, hoje a gente, existem organizações criminosas em que mais de 80% da renda vem de contrabando de cigarro. Porque existe todo um combate desnecessário, tanto à redução de danos, como ao próprio cigarro, tantas vezes. O Frel vai trazer isso em números e uma explicação bem melhor. E também tem uma parte muito mais interessante para a gente, que é essa ação do Sesco, aqui no Brasil, a partir de agora, na verdade, desde o ano passado, quando o Frel assumiu. E ter alguém que olhe para esse mercado e que olhe para essas resoluções que tiram a liberdade da pessoa, não só é uma honra de trabalhar, como é extremamente importante que vocês acompanhem e participem de tudo que a gente está fazendo. Se quiserem interagir, gente, eu tô aqui e tô vendo também até o pré eu voltar. Mil perdões, estou de volta. Demorou mais do que eu esperava, mas tudo bem. É, Bia, obrigado, eu estava ouvindo, ouvindo de longe. É, e tu mencionou a parte a parte do contrabando, pessoal, peço desculpa só por essa por essa pausa inesperada. É, nós, nós no, no Centro de Escolha do Consumidor, em 2019, a gente fez uma campanha voltada para tocar a questão do, do contrabando de cigarros no país, né? Desde a, Toda a questão que envolve o preço, preço mínimo de cigarro, que talvez vocês já tenham visto nas prateleiras em todo o país. E desde 2011, o mercado, o mercado ilegal de cigarros no país cresceu de 20% mais ou menos do mercado para hoje 54% do mercado. É, o Brasil é o maior importador, por exemplo, de cigarros do Paraguai. O Paraguai hoje produz por volta de 6 bilhões de unidades por ano. E o Brasil o Brasil importa mais ou menos 90% desse, dessa quantia. E, obviamente, não é não é tudo de maneira legal. né E o, o, o, o grande problema com isso é que as políticas públicas brasileiras, falando sobre o contrabando, elas são como enxugar gelo. Porque de nada adianta, por exemplo, você pegar um caminhão com... 10 mil unidades, 10 mil maços de cigarro na fronteira uh, com o Paraná, por exemplo, se o Brasil tem 15 mil quilômetros de fronteira e, e esse esse produto pode passar, o contrabando pode acontecer em qualquer em qualquer parte do país. Portanto, a política pública brasileira ela sempre foi enxugar gelo quando o assunto, quando o assunto é, é o uso de cigarro, né? Isso foi algo que a gente abordou no ano passado com uma campanha chamada Não Adianta, que depois, quando vocês virem esse vídeo no YouTube, vai estar ali o link também da campanha, onde a gente fez inclusive um e-book explicando como, como é a maior fonte de renda do... Uh, contrabando de cigarros é a maior fonte de rendas do PCC, por, ex, por exemplo. Mas, para dar um passo atrás, eu, eu... E era onde eu tinha parado de falar antes, é, o... O Centro de Escolha do Consumidor, o Consumer Choice Center, fora do país, ele foi fundado em 2017 para atuar nas mais nas mais diversas áreas que envolvem a, a vida dos consumidores e políticas públicas envolvendo o consumidor. Para dar um exemplo para vocês, depois vocês podem também procurar mais, mas para que a gente não se alongue apenas nessa pequena introdução, é, a, a legalização da maconha, inclusive eu estou com, com a camiseta da campanha do EFEL contra a guerra às drogas, é... A legalização da, da cannabis no Canadá foi majoritariamente tocada a partir da, da sociedade civil pelo Consumer Play Center. É, nós, lá nós participamos de, de audiências públicas na, nas câmaras, do parlamento e conseguimos através de pesquisas e de muito trabalho de base inverter, inverter a, a probabilidade de, de aprovação e no final das contas ela foi a Cannabis foi legalizada no Canadá. Portanto, essa é apenas uma das campanhas que envolvem o consumidor e, óbvio, gente, no fim no fim do dia, nada mais é do que essa campanha e o trabalho do CCC, nada mais é do que a grande... É... Eu quero colocar isso nas palavras certas. É... A grande busca por para que os nossos legisladores entendam que os consumidores são adultos, que são que podem tomar suas decisões, que têm total consciência, quando, quando fazendo trocas voluntárias, de que estão interagindo com pessoas e trocando bens e serviços e que não precisam de um Estado babá. Aqui no Brasil, obviamente, a gente vê isso, na, se a gente fosse falar todas as regulações brasileiras que tratam o um indivíduo como como criança é bom eu passaria horas nesse nesse webinar mas tratando exatamente e principalmente da questão do consumidor nesse momento é, e falando mais especificamente do cigarro e do tabaco bom a, a legislação brasileira trata o consumidor como como um, um incapaz e em 2009 agora eu vou passar para a Bia falar a, a Anvisa tomou uma decisão através da sua resolução 37 de proibir cigarros eletrônicos no país como método alternativo ao combate do tabagismo. E, bom, Bia, vou deixar vou deixar que tu explique um pouquinho melhor e fale um pouquinho melhor sobre essa questão do cigarro eletrônico. E nisso de e nisso de combater os o cigarro eletrônico e as próprias medidas de redução de dano de tabaco por meio de outros dispositivos, Acaba que, como eu comecei a explicá-la no início, a gente sujeita as pessoas a algo muito mais tóxico, que é o cigarro tradicional, que tem 4 mil substâncias tóxicas, das quais 50% são desconhecidas. E, ao invés de permitir com que as pessoas usem algo que normalmente é composto de 3 a 5 substâncias, que pode ser por combustão ou não, Existe um, disposi um dispositivozinho, que na verdade não é um dispositivo, é como se fosse uma folhinha de nicotina, que a pessoa bota na língua e tem as sensações da nicotina, que é o SNUS, que ajudou a Suécia, por exemplo, a ser o país com menor, é, menor quantidade de fumantes na Europa. E a gente vê exemplos ao, longo de, ao redor de todo mundo de como a redução de danos é efetiva. Na Inglaterra, que hoje é o segundo é, país com menos fumantes da Europa, a gente tem o vaping como o principal meio de redução de danos de cigarro. E daí a gente entra naquela velha controvérsia do vaping que veio recentemente com o vaping ban do, do Trump sobre se ele é ou não danoso à saúde. Existem estudos muito de alta relevância científica que mostram que o vaping reduz até 95% dos danos de um cigarro tradicional. E que quando a gente vai para situações em que realmente houveram danos, foram pessoas que utilizaram substâncias erradas, não era substância adequada de nicotina, é, pessoas que utilizaram o vaping contrabandeado. E daí a gente volta para o Brasil. O fato do vaping ser banido aqui, e não ser permitida a produção e a comercialização legal sujeita os brasileiros constantemente ao vaping que vem de contrabando. Que podem ser produtos que a gente não sabe de onde vem, produtos que querendo ou não, não estão pagando é, impostos, pouco sendo regulados de alguma maneira para saber a procedência e a qualidade. E isso sujeita as pessoas mais ainda a danos de saúde para algo que tem uma eficácia de redução de dano muito grande. E daí a gente entra, o que é redução de dano e por que, que a gente pode chamar ela de uma abordagem tão boa no quesito liberal para a saúde. A redução de dano, ela admite que as pessoas têm escolha e ela não é como uma... Abordagem tradicional de grupos de ex-fumantes, grupos de ex-alcoólatras ex e tantas outras abordagens que a redução de danos pode ser aplicada. Ela admite que as pessoas elas fizeram uma escolha e elas querem continuar com aquela escolha de maneira com que o dano seja reduzido. Ou seja, eu quero, eu sou fumante e eu quero continuar fumando, então eu preciso disso um dispositivo de um produto que o mercado me ofereça e não tire o meu prazer de fumar. E por isso que hoje a gente tem o, os cigarros eletrônicos, o próprio vaping, o snus e tantas outras medidas que são mais eficazes, que permite com que você continue tendo prazer e não necessariamente seja um cigarro tóxico, com substâncias que você não conhece. E dentro do Brasil, como o já disse, mais de 50% vindo de contrabando, que aí mesmo que a gente não tem esse controle de qualidade nenhum do que está interferindo na vida das pessoas e criando custos para o sistema de saúde. Entendeu? Show de bola, Bia. É uma... E entrando nesse ponto que tu falaste do, do, do próprio contrabando, eu estava pensando sobre, sobre o que a gente comentou nessa última campanha que eu havia mencionado para vocês, A não adianta. né? É... O que acontece hoje no Brasil é que a gente está condenando as pessoas de baixa renda a ter esse produto de péssima qualidade nas suas mãos. Seja com o cigarro normal, quando a gente fala do contrabando, porque hoje, é, apenas para que você, a título de, de ilustração, a legislação brasileira, por exemplo, proíbe que seja vendido no país é, maços de cigarro com mais ou menos que 20, que 20 unidades. Portanto, vocês não vão ver no mercado legal como fora do país cigarros maços de 28, maços de 10 e assim por diante. Com, com quantidades uh, diferentes de 20. Contudo, quando o gente olha para esse mercado de contrabando e que vem para o Brasil, é, esse 54% do mercado, não há essa mesma regulação. Portanto, ao invés de pagar, acredito que nove, entre 9 e 10 reais numa carteira de um cigarro que é considerado premium no, pela, pela indústria brasileira, essa pessoa vai comprar um cigarro de 2 reais é, com 10 unidades, porque talvez naquele dia ela não ela não seja... É, ela, naquele dia ela não queira fumar uma carteira inteira e pagando dois reais vale, valeria mais a pena para saciar esse desejo dela. Além disso, e ainda dentro, mas ainda dentro desse ponto, uh, se vocês olharem e procurarem as marcas mais vendidas de cigarro hoje no, no Brasil, a gente tem o, o... Eu não sei porque eu estou olhando, porque meu caderno está vazio, mas eu só estou olhando para baixo para para pensar mas é o, o H H é a marca de cigarro mais vendida no país e é um cigarro paraguai é... no final no final das contas pessoal é... quando a gente fala de redução de dano sim ainda há possibilidade Se você entra em sites muitas vezes e compra um vape você pode você pode comprar você consegue comprar aliás porque é uma é uma medida e foi uma resolução da Anvisa que surtiu muito pouco efeito né você não você não tem uma uma é, o, você não não há policiamento ninguém vai bater na sua porta perguntando cadê o seu vape e tomar de você contudo quando a gente olha para o cenário o cenário brasileiro uma mudança nessa legislação permitiria também não só que produtos de melhor qualidade com preço e com preço mais baixo fossem vendidos no vai país permitindo que essas, principalmente essas pessoas de baixa renda, que não têm o mesmo acesso a um vape de 300, 400, 500, até mesmo 600 reais, muitas vezes, é, que hoje se, se encontra, bom, se encontra em qualquer em vários sites, é, não estão me pagando, não vou fazer jabá, mas você encontra você encontra em vários sites esses vapes, muitas dessas pessoas não têm condição. Então, o que a política pública brasileira a, vigente faz é impedir que as pessoas, principalmente as pessoas de baixa renda, tenham acesso. Primeiro, é um produto menos danoso, como a Bia falou, e não só, não, a gente não está falando só do cigarro eletrônico, a Bia mencionou o snus é, e essa, é, e o caso da Suécia, você é, você vê no, no snus e no, no efeito dele no país do, no país nórdico, é, você percebe que há sim ali uma, uma política pública uma permissão da, da comercialização do snus no país que gerou um efeito extremamente positivo. A Bia mencionou que que hoje é o país com menos fumantes no, na, na Europa e a gente está tá impedindo que esse mercado se desenvolva no país de uma maneira eficaz. A gente está impedindo e causando, aumentando um gasto de saúde pública, independentemente de a gente concordar com o sistema público de saúde ou não, não é essa discussão aqui, mas hoje há um aumento no gasto de saúde pública por conta também da do, de, desses cigarros de, de péssima qualidade que vêm vem contrabandeados e de todo, todo esse mercado, dessa indústria é, que envolve muitas vezes, é, principalmente dessa indústria contrabandeada é, de fora de fora do país e pura e, simples, pura e simplesmente por uma pressão. à época, é, talvez não houvesse tantos estudos, há 11 anos, agora é 11 anos a gente está ficando velho, 2009 já foi há mais de uma década, é, meu Deus, um choque de realidade agora, mas uh, foi um estudo, não tinha talvez não tivesse tantos estudos, perdão, há, há mais de uma década, mas as políticas públicas em todo o mundo se desenvolveram nos últimos 11 anos. Se desenvolveram ao ponto do Reino Unido, das pesquisas no Reino Unido, mostrarem como a Bia falou, que o cigarro eletrônico é 95% menos danoso. Percebam, menos danoso não é. Ninguém diz aqui que é a opção saudável e que você vai correr feito um atleta se colocar fumaça para dentro do seu corpo. Contudo, você tem que ter a opção sim, mais saudável. Ou, aliás, de novo, perdão pela, pelo erro, mas menos danosa é, para a sua vida. Você pode, você tem que ter essa possibilidade, principalmente eu volto a bater nesse ponto, pessoas que às vezes não têm condição de pagar 300 400 500 reais em um vape mais de maior qualidade que essas pessoas também tenham tem acesso a uma política pública de redução de dano e que tem sim e tem sim um viés liberal de aumentar o nível de escolha do consumidor de prevenir de prevenir essas pessoas de serem jogadas para fora do mercado legal pura e simplesmente por, é, por olhos fechados em brasília Portanto, uh, Bia, se quiser adicionar alguma coisa, eu me alonguei mais do que eu deveria. Não, eu acho que o que tinha que ser dito foi dito. É extremamente importante hoje a gente lidar com a realidade de que precisamos pensar política pública é, que permita as escolhas do consumidor. Infelizmente, a gente não vive num mundo ideal onde os políticos conhecem o que é liberdade. E esse caso do, do cigarro e da redução de danos é um caso de saúde pública que está entre o top 5 de mortes no Brasil, com certeza. O, a, os danos que o cigarro, principalmente por a gente estar tá lidando cada vez mais com cigarros de baixa qualidade, causam. E que acaba não sendo justo a gente não discutir e não trazer à tona a, é, essa preocupação que a lei precisa ser revista, ela precisa ser modernizada. Uma década já é tempo demais considerando quanta informação se gera no mundo de hoje e a importância de, da própria relevância científica do que a gente já tem para rever essa política e para permitir que o consumidor e que cada um tenha a escolha de comprar e sabendo o que está comprando. Perfeito. Enquanto tu falava, Bia, eu, eu abri a resolução, porque eu falei resolução 37, perdão, a resolução 46 da Anvisa, para ler para vocês aqui. É, artigo 1 Fica proibida a comercialização, a importação e a propaganda de quaisquer dispositivos eletrônicos para fumar, conhecido como cigarros eletrônicos, de outros nomes aqui, especialmente os que aleguem substituição de cigarros, cigarrilha, charuto, cachimbo e similares no hábito de fumar ou pasmem objetivem alternativa no tratamento do tabagismo. Estão incluídos, parágrafo único, estão incluídos na proibição que trata o caput desse artigo quaisquer acessórios e refis destinados ao uso em qualquer dispositivo eletrônico para fumar. Ah E vejam o artigo 2º, e entra toda essa questão que a gente ah, vinha falando aqui. A Ad, admissibilidade pela Anvisa do peticionamento do registro dos dados cadastrais de qualquer dispositivo eletrônico para fumar, especialmente os destinados ao tratamento do tabagismo ou à substituição de cigarro, é, substituição de cigarro no hábito de fumar, dependerá da apresentação de estudos toxicológicos e testes científicos específicos que comprovem as finalidades alegadas. Qual foi a última vez que alguém enviou uma, um estudo toxicológico e uma, uma declaração da, da necessidade para a Anvisa? Quem é que tem o tempo livre para enviar uma carta para um visa mostrando que pode sim utilizar o vape, que pode sim utilizá-lo para como método alternativo ao tabagismo? Gente, é é, é um absurdo ainda que essa resolução de, de 2009 ela ainda esteja ela ainda esteja em vigor e que ela não tenha sido revista ainda. Por conta disso, é, antes da gente abrir para a conversa no bate-pau, vocês já podem mandando suas mensagens ali, eu vi algumas que a gente pode abordar abordar depois, mas esse, esse webinar e para a gente encerrar só essa primeira essa primeira parte, ele tem como objetivo também, além de gerar a atenção de vocês e aumentar a atenção de vocês para esse, esse assunto o objetivo maior é mostrar que nos próximos meses principalmente até abril o Centro de Escolha do Consumidor vai abordar, não só nas suas redes sociais mas principalmente também em eventos esse tema. Em parceria, em parceria com o Students for Livre Brasil, em eventos espalhados pelos próximos meses, nós abordaremos esse tema. E nós não eu não eu não peço e não teria não teria cara de pau de pedir que todos vocês vão em todos os eventos, mas muito pelo contrário, eu peço que vocês sejam transmissores dessa mensagem. Transmissores da mensagem de que há sim uma possibilidade das pessoas largarem largarem o cigarro. Não, não apenas porque não não largarem de forma abrupta, não largarem a partir de medicamentos, mas que façam uma transição gradual e se acharem necessário que essa transição ocorra, mas principalmente que essas pessoas tenham a possibilidade de escolher se elas querem fumar o cigarro normal, sabendo sim dos riscos, porque são adultos e as campanhas deixam muito claro qual, qual o risco disso, qual o risco de fumar. É mas que elas tenham a possibilidade de escolher. Se elas quiserem um produto, seja ele feito pela indústria, a indústria tradicional, ou seja ele feito por outro, importado mesmo que seja, que essa pessoa tenha a oportunidade de escolher, que essa pessoa tenha a possibilidade de procurar o que é melhor para a vida dela sem interferência do Estado, sem o Estado ditar o que ela pode usar, o que ela não pode usar. O Brasil está cheio desse tipo de legislação, e esse é apenas um assunto entre muitos que eu tenho certeza que o Centro de Escolha do Consumidor vai tratar nos próximos meses e principalmente nos próximos anos também, dado... É, se for tratar de todas as regulações, tem trabalho para o Sesco até 2078. É, numa oh? boa perspectiva. Eu ia falar, eu falei 2078 numa boa perspectiva. É, Bia, por favor, tem que adicionar mais mais algum ponto? Bom, eu tenho só que reforçar. É... É muito importante que comecem a levar essa mensagem da redução de danos e também principalmente da escolha do consumidor em tudo. Se identificarem uma pauta, se virem alguma coisa de que você vê que a sua escolha está sendo tirada pelo Estado, chama a gente do Sesco, a gente existe para isso, para começar a trabalhar e Talvez até 2078, quem saiba, a gente consiga mudar muita coisa no Brasil. Eu acho que tem coisa até uns 2100, 2120, alguma coisa. Mas é, não fechem os olhos. Não achem que é uma máquina impossível de ser mudada. Não fechem os olhos para redução de danos e para como a gente pode permitir que as pessoas continuem fazendo as suas escolhas, até mesmo as que sejam menos saudáveis, mas que elas tenham a oportunidade de ao menos escolher. A outra coisa extremamente importante é não podemos deixar de chamar as pessoas para fazer a diferença. De, de estarem aqui, de conhecerem também o SFL, a gente está com inscrição aberta, é extremamente importante com que a gente não perca as pessoas certas para agir pela liberdade. A gente precisa de novos líderes, a gente se o Sesco tem trabalho até 2120 alguma coisa, a liberdade no Brasil tem trabalho para o resto de toda a eternidade. A gente ainda tem muito o que conquistar em todos os âmbitos da sociedade e para isso o SFL é uma das melhores portas de entrada, que quiçá a melhor porta de entrada para a formação de líderes em liberdade no Brasil. E a gente não pode se desleixar desse processo seletivo de trazer as pessoas, de fazer com que elas conheçam. A gente estava falando de ilimitado, a, a, bar, a Babi nos deu tempo ilimitado agora. Obrigado, Babi. Agora vamos até 2120 também na reunião. No o? webinar, na reunião. Tô, foi, um dia, foi um dia de muita reunião, já estou confundindo. É, e dentro... Pessoal, ainda falando, e para concluir também da minha da minha parte, é, as inscrições são abertas para o SFL, como a Bia falou, e eu só queria pontuar dentro disso que os nossos programas eles têm se atualizado. 2019 foi o melhor ano da história do SFL, foram mais de 450 eventos feitos para mais de 28 mil pessoas. É, nunca antes, na história desse país, é, o SFL havia, havia feito tantos eventos, tantos treinamentos e tantos coordenar e nunca havíamos tido também tantos coordenadores com tantas atividades é, com perdão da redundância do tanto tantas tantas tantas é mas mas isso é para reforçar que 2019 foi muito bom mas 2020 precisa ser melhor não nesse, e aqui eu não falo não falo de número mas o que a Bia falou é muito importante a liberdade no Brasil e no mundo mas vamos vamos nos privar para falar do Brasil é, o, o preço dessa liberdade eu não me lembro de quem é essa frase então eu vou eu vou só fingir que eu que não existe propriedade intelectual <risos> é, é a eterna vigilância e de fato é a gente não pode descuidar não pode descuidar nas nossas cidades não pode descuidar nos nossos estados e que a liberdade também é muito mais do que do que os livros mostram porque a gente precisa adaptar isso para nossa realidade para nossa vida vocês precisam sim se basear nos livros vocês precisam, sim, estudar muito, mas precisam colocar em prática. Podem colocar em prática defendendo mais o poder de escolha para o consumidor, podem defender é, da maneira que vocês, empreendendo, da maneira que vocês acharem mais interessante. Não não estou aqui para criar uma resolução é, 46 para como vocês vão fazer o trabalho de vocês pela liberdade, o importante é que vocês façam. Então, com essa com essa mensagem, vamos abrir vamos abrir para algumas... Algumas interações com, ali pelo bate-papo. É, e depois todos esses links também vão estar disponíveis para vocês, todos que a gente comentou por aqui. O Eric marx fala ali, eles querem proibir isso, não tem um projeto para proibir a venda dos eletrônicos. E junto disso também, perdão, se não seria um medo para proteger os jovens ou proteger o mercado de concorrência. Bia, tu acha que essa, essa proibição tem também esse medo por trás... Uh, para, entre aspas, proteger os jovens e também proteger o mercado de concorrência? O mercado de concorrência? Se tratando de Brasil, muito possivelmente. E proteger os jovens deles mesmos? Como se o jovem não fosse virar a esquina e encontrar o tabaco ilegal? O cigarro ilegal, o vapor contrabandeado? É, é claro que pode ter a boa intenção da política pública, mas ela não é eficaz. Então, de que adianta a boa intenção se ela não funciona? É isso, gente. A Bia tinha falado até lá atrás sobre a, a ideia de banir né, o cigarro eletrônico dos Estados Unidos. Teve toda uma discussão, Em reuniões. O Trump chamou diferentes associações para a mesa, para conversar. E a discussão principalmente era sobre a, a, a proibição do, do cigarro eletrônico com sabor. E a discussão também estava no Brasil há um tempo atrás sobre o cigarro normal, né, os mentolados e com limitadas Se vão proibir, não vão proibir para impedir o jovem de ter acesso, ter acesso ao cigarro. Gente, a Bia falou, a Bia falou muito bem. É, de boa intenção, a gente já está cheio. É, é, é exato. De boa intenção, a gente está cheio. E muita política pública errada, que gerou muitos danos para o país e para a sociedade a nível a nível global também, tiveram a melhor, sempre as melhores das intenções. Não dá para a gente acreditar e não dá para a gente ficar cego por quaisquer boas intenções que uma, uma matéria possa falar que um deputado teve, que um regulador teve. Política pública feita com emoção de absolutamente nada... De nada adianta. A gente tem que ter cada vez mais política pública feita com evidência, política pública feita com fatos, políticas públicas inteligentes e que reflitam a realidade. Não reflitam a boa intenção e a emoção de que a gente precisa manter o um jovem longe do, do cigarro eletrônico e longe disso. para isso, vamos proibir no país inteiro a comercialização. Ou vamos proibir o um cigarro mentolado no país inteiro? Que essa deve ser a solução. Não vai ser. Nunca foi não seria não seria agora é... Jonathan há algum PL sobre isso tramitando no Congresso Nacional vocês conhecem o senso comum dessa legislatura sobre a matéria isso é um comentário do Matheus, com osmar os terra terra vai ser difícil é. É. isso não dá para isso não dá para discordar é. mas dia tu que está em Brasília. Confesso que não sei, mas posso dar uma resposta depois no na descrição do YouTube, dar uma pesquisada sobre isso. O senso comum acaba que todo senso comum de combate às drogas, ele é simplesmente senso comum e quando você apresenta evidências, você consegue mudar a opinião de muito deputado. Isso tem acontecido com a cannabis, principalmente inicialmente a medicinal, mas, com certeza, dentro das evidências que hoje a gente tem de redução de danos, eu não acredito que seja uma política pública difícil da gente fazer um senso comum baseado em evidência. Perfeito. O Dimitri ali disse qual o posicionamento de ambas as organizações sobre os problemas decorrentes do uso de tabaco? Acredito, Dimitri, se eu falar errado, me corrija, mas esteja falando sobre o SFL e o Centro de Escolha do Consumidor. É... Foi antes a gente abordou isso antes, mas é bom para deixar para deixar claro. Ninguém aqui está dizendo que não existe problema problema é que o cigarro o cigarro cura o câncer ou não. Em, em momento algum a gente, tá, a gente fala isso. Mas esses problemas, dado que esses problemas existem, a gente precisa aprender com um, um exemplos de fora, principalmente nesse caso, como dirimir esses problemas e como fazer como diminuir, além de dirimilos os existentes. Diminuir a frequência da existência deles. E para fazer isso... Ah, eu queria perguntar com relação ao SUS. O SUS e o uso de tabaco, só o SUS? Qual é o problema do SUS? A gente vai ter que fazer outro webinar né, para falar dos problemas do SUS. Cuidado com a pergunta. <risos> uh, mas só para só concluir, de enquanto tu, tu escreve. E para terminar, deixando claro, ao menos, da minha parte, minha, por favor completa também. É, a ideia... <risos> A ideia, no final no final das contas, é que a gente aborde esse tema através de uma visão liberal, é, que a gente fale de, do, da escolha do consumidor e de direito do consumidor a partir de uma visão liberal, coisa que, e não há nenhuma organização hoje fazendo no país. É, há, há no Brasil um protecionismo do consumidor, o próprio CDC coloca em, em condição, em alguns casos, de consuficiência é, por parte do consumidor frente às empresas, em todas as relações de consumo. E, no final das contas, a gente já está pre, proibindo, muitas vezes, os consumidores de ter acesso a produtos de maior, maior qualidade e menos é, e menos custo, menos custo custoso para eles. É, Bia, por favor. Ah, além disso, até abordando a questão do SUS, quando a gente toma essa postura de defender a redução de danos, mesmo admitindo que ainda há dano, a gente está querendo ou não reduzindo o gasto público. O SUS não vai deixar de existir daqui para amanhã, não importa o quanto Paulo Guedes queira ou qualquer outra pessoa queira. É, de um ponto de vista até de gestão, o SUS no Brasil ele ainda vai permanecer e a gente precisa que ele custe menos para que a gente consiga diminuir o gasto público. Então, é extremamente importante ver que a ação que a gente faz aqui, que hoje pode parecer um webinar voltado somente para a política, para uma liberação de um produto e de uma escolha de consumidor, ele tem sim uma relação com diminuir o gasto público, para onde o dinheiro dos nossos impostos estão indo e para quais serviços ele está bancando. Beleza, tem mais, uma, tem mais uma pergunta ali do Matheus. Como outros países lidam com esses eletrônicos para redução de dano? Quem é exemplo? Canadá, Uruguai, Holanda... É, Matheus, apenas um, um exemplo Bia, vou deixar que tu responda essa, por favor. Um exemplo bem bacana para se si, para si olhar o Reino Unido no metrô em Londres a a propagandas dizendo troque seu cigarro por um cigarro eletrônico. Não é uma não é uma propaganda como essa aqui, ó. Quer dizer, ele vejo vejo bem. Branding ban é um outro problema, como o Estado também atrapalha as marcas, isso é um outro problema. Mas você vê, às vezes, na rua, inclusive, propagandas assim. Lá, pelo lá pelo contrário, é, há essa, esse incentivo para que as pessoas é, invistam na própria saúde, reduzindo os danos quando o assunto é o tabaco e o tabagismo. É, portanto, seria bacana dar uma olhada na, no, no Reino Unido. Bia? Sim. Só para complementar, até para mudar um pouco e ir para uma, uma outra solução de redução de dano foi a que eu já citei, que é o SNUS, que foi extremamente bem sucedido na Suécia. Existem vários outros países que já liberaram os cigarros eletrônicos e entendem eles como uma redução de dano eficaz. Uma outra coisa extremamente importante, os países estão percebendo que a política contra o cigarro não funciona, seja o plain package, seja a alta taxação, isso não diminui o vício. Então, a partir do momento em que eles estão entendendo que isso não funciona, eles estão também entendendo que é preciso adotar política de redução de danos porque vai ser a forma, é uma forma efetiva, e os estudos já mostram isso, de você adotar uma política que justamente cause menos dano de saúde e ainda assim permita que as pessoas... É, abordem, como é que eu posso dizer? Tem o um seu vício, é, mas sem causar tantos prejuízos a si mesmas e ao sistema de saúde que tem. Isso já é científico, já tem estudo, já tudo, e poderia estar em países, mas os melhores casos é a Inglaterra com o cigarro eletrônico, com vaping, e o outro é a Suécia com o snus, que são os dois países com menos fumantes da Europa. show de bola, gente, mais alguma pergunta, senão vamos vamos encerrar uh, essa conversa de hoje, o primeiro webinar do ano. Vamos lá, doli uma, doli duas, doli três. Você trocaria o cigarro pelo bacon? Uhum. É, Babi, foi bem na hora que tu, bem na hora que tu tirou o microfone do mundo. Só fizeram mais uma pergunta. É, Demidri uh, eu tenho, eu tenho vape, Eu estou nesse processo. Eu tenho esse processo de, de troca. Ele não é fácil no começo e principalmente porque há algum e aí há alguma controvérsia, né? Uh, quando quando você compra o, o, o líquido, né? Pra, falando de maneira mais leiga né? Quando você compra o líquido com nicotina, é mais difícil de você largar de você largar o cigarro, porque há vários desses líquidos sem nicotina também. Portanto, estou nesse processo particular de da troca, de testar, porque também você tem que se acostumar com o aparelho. É, não é, é algumas pessoas preferem, preferem um, um aparelho maior, outras um, um aparelho menor que cabe no bolso. De toda de toda forma, é, você tem que você tem que se acostumar e passar por esse processo que, que é, pode ser natural, mas mas que exige exige certo esforço também. Gente, então é, é isso, Bia, muito obrigado. Por obrigada a você, dizer, obrigada a todos vocês que assistiram. Show de bola. Babi, muito obrigado por organizar esse momento, por estar conosco até até aqui o final. Gente, foi um prazer, um prazer tendo-se à vontade, não só para acompanhar depois desse, essa nossa conversa de novo, mas para uh, conversar com a Bia diretamente, comigo, sobre esse assunto. É, sigam a página do Centro de Escolha do Consumidor E do SFL também E não deixem de falar para os amigos Que a seleção de coordenadores do Estudos for Livre Brasil Continua aberta As vagas são são limitadas Portanto é, O certo é nem pegar no um cigarro Disse o Dimitri para finalizar Dimitri, até pode ser Mas talvez não é, é, gente, Você tem muito... direito de escolha Exato Gente, muito obrigado. Foi um prazer conversar com vocês. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Até, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite.